Fala galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís estamos indo na Casa Assombrada. Uma das casas mais sinistras que eu fui até hoje de dia. A Thaís não foi lá ainda, mas eu vou lá apresentar para ela. Só que a nossa intenção hoje não é nada a ver com o sobrenatural. A nossa intenção é... Levar comida para aquela cachorra e para aqueles filhotinhos. É isso. O Thiago falou para mim que tem uns cachorrinhos lá isso. e tem uns filhotinhos. Na verdade, eu fui um assim no vídeo lá, né? Sim. E agora a gente está indo lá. O Thiago comprou, passou no mercado agora, comprou um saco de ração. E ele ficou falando todos os dias desses cachorrinhos e tava morrendo de dó. Então, hoje a gente está voltando lá para levar ração para eles. Faz dois dias que eu fui nessa casa, pessoal. E hoje a gente vai estar tá lá levando comida. No dia que eu fui, cara, eu tava sempre Eu tinha um lanche que eu tinha levado para mim poder comer. E eu acabei dando o meu lanche para para cachorro que ela estava amamentando também fiquei com dó né Thaís uhum. e hoje a gente vai lá levar ração e água porque tem bastante filhotinho lá ela tá amamentando e eu não sei se os filhotinhos já pode comer ração eu acredito que sim porque eles estão bem grandinho Thaís eu acredito que eles já possa comer porque eu vi uma vasilha lá que tinha um pouco de ração parece sim. então se eles não comer ela vai comer certo uhum. então vamos lá fazer isso daí eu comprei ração de filhote então a gente vai levar ração que eles possam comer, é a ração pequenininha, que se os filhotinhos quiserem comer, eles vão comer também. A gente já tá numa estrada de pedra aqui, tá muito longe, já? Ah, tá um pouquinho, isso. mas logo, logo a gente chega. Então tá, chegando lá a gente volta com vocês. Pessoal, primeiro antes de entrar na casa, vamos levar a ração lá pro, pros cachorrinhos, né Thaís? Vamos isso. ver se eles ainda estão aí. Vamos lá, vou pegar aqui no carro e vamos para lá. Vou pegar aqui no carro. A casa é sinistra, hein gente, olha da medo. Ah, eu acho que é por ali, ó. Que Thiago, que os cachorrinhos estão. Tá. Olha o pessoal, olha Ai, pisou, Thiago, tadinho. Hum, tadinho, Vem, aqui, vem. Olha que gordo, aquele pretinho. Olha, trouxe ração pra você. Você lembra de mim? Vamos lá comer? Vender, vem aqui, vem. Sinistro. Você quer subir? Ah, Quantos tem? Cara, ah, não sei. Tem bastante. Ah, isso. Ah, tem cinco, pequenininho. É isso? Parece que tem um furinho aí, ó. Ah, e, ó. ah não, não é. Puxa uhum. de assim, ó. Isso. Ah. É, parece que já tinha ração aí, ó. Não, mas parece que tinha mais tirotinho. Aqui, ó. É para filhote essa ração que você é, comprou? É, para você quer um pouquinho... Ah, eu um pão ela. Será que ela come junto? Que fome, né? Eles estavam com fome, velho. Olha. Tatinhos, olha. Eles estão entrando dentro das bacias. Mano, que bonitinhos. Que da hora, meu velho. Esse aqui é o é mais gordinho. É o né? mais gordo, sim. E eu fiz ele, tá, gente? Como eu não vou fazer mal, não. Tá? Eu, minha, e ela tá aqui. com pelo bonito, ó. Ó. Ó, assim. ela é bonita, né? Que bonito. Tá comendo, vai comer, vai? lá. Eu vou, eu vou pegar água lá pra ela. Tem água aqui, ó. Então, mas eu acho que essa água tá vindo. Eu tenho lá no carro. Eu vou lá pegar. Vamos lá pegar? Vamos. Deixa eu levar isso aqui que eu vou jogar fora. Olha lá, entra. lá dentro, Entra hum. lá dentro. Que bonitinho. Né? Será que eu tinha esses cinco? Não, tinha mais, cara. Tinha mais. Vamos ver depois de dentro da casa. Hum. Vamos lá pegar a água pra eles. Eu acho que tem é na garrafa que a gente a gente carrega Vamos lá. Pessoal, eu achei que tinha água, cara, não tem, velho Mas Thaís? tem aquele balde na tá cheio Tem um pouco, água. né? Eu tem. acho que depois dá para nós trazer durante Sim, a semana para eles aí, né? dá E mocinha, você tá feliz? Me vê? Eu vim, Thaís, eu dei um, eu dei um lanchão para ela ali, ó ela ficou toda feliz. E ela tá com pelo bonito, Tá ó. bonitona, né, Eu vou estar trazendo comida pra você, tá bom? Tá bom? Olha o rabo dela de alegria. Uhum. Não, não é a dentro da casa? Tá isso de novo? Uhum. Vamos lá. Pessoal, quem que vai acompanhar a gente aqui na casa? Vamos lá? Vamos lá com nós. Cara, essa casa é sinistra, mano. Dá pra ver mesmo. Nossa, Tiago. Licença. Ah, Caraca, sei. olha a altura disso. Não, olha ali. Tem... Ah. Você não fica comigo. Olha a altura. Que susto. Passarinho, né? Passarinho. Chega mais próximo da parede pra ver a altura ah, da casa. Não, deixa eu... Ah, ele vai pegar o passarinho. Ai, tá lá em assim. cima. Thaís, ó, que nem eu falei pra você. Lembra que eu falei pra você que eu vi uma boneca? Cadê, ó? Que é, Thais? Thais, olha isso aqui, cara. Que você... Olha aqui pra você ver. Ficou de celular, né? Olha aqui, Thais. Ah, não vou filmar de verdade, Thais. Não, eu filmei aquele dia. Não dá pra ver. Não, deixa, deixa, deixa, ó, ela tá cuidando, ela tá cuidando dos filhinhos dela, igual você cuida do seu. Oi? Ah, que eu não conseguiu sair, a dela o foi atrás. Conseguiu, pessoal, tem um Nivea ali, ó. É do quadro. Olha aqui, cara. Esse Esse bagulho estranho, né, cara? Casa diferente, né, cara? Eita. O foi isso? Um vidro? Quase desenrolando na cara. Olha, tem muito não. papel no chão. Escutou? Escutou. Tá aí, olha aqui. Falei pra você. Com a lanterna, quando põe a lanterna dá pra ver, cara. Parece uma cidade. Sim, As fotos, tem bastante cidade. É, tio. Não merece, Tá de susto, acho que era um lixo, Thiago. Nossa. Eu tô com bastante sujeira. Ó a janela aí não tem mais. Verdade. Tem muita sujeira, né? Olha. Ca olha esse colchão, Thaís. Tá Nossa, de quantos anos tem aí, cara? da medo de pisar assim, tem rato, bicho. E é. Pessoal, eu gravei um vídeo aqui, mostrei detalhes para vocês que eu vim sozinho hoje eu vim com a Thaís aqui. Nossa atenção era mais trazer a, o alimento ali é, pro. Tô entrando para dar uma olhada e como que é. Pra Thaís conhecer, porque a gente vai estar tá voltando à noite aqui, pessoal. Olha essa cozinha. Nossa, aqui era a cozinha, tia. Olha, tem até com chão aqui, ó. Tô com medo de entrar pra falar a verdade, você vê? Dá medo de ter nossa, Thiago, ah, mas esse sim. lugar dá um arrepio, gente. do um céu. Arrepio, Nossa. Esquece. Então, é uma casa tenebrosa mesmo. E aqui era o quê? Uma dispensa? Um escritório? Acho que era um quarto também. Olha. Olha aqui é um revistas. Madeira do Brasil. é um uma estante bem Eu tenho medo de entrar aí dentro, cara. Aqui tem uma portinha, cara. Olha essa porta aí como você tem os três. Tem. Aham. Uh -huh. Ai, tia então, tá. Vamos dar mais uma volta lá ver os cachorrinhos né? uhum. A sessão foi mais isso aí hoje Pessoal, mas a casa é sinistra Dá medo de entrar aqui de dia E ela é, tem o um pé direito alto Não sei se isso dá a impressão de ser mais Sei lá, dá mais medo ainda Olha é o jeito que é os forros. Ai, ai, ai É tenso, hein, cara Tem muita coisa no chão Documento. Aqui, Como que é o seu nome? Como que é seu nome? É seu nome? De princesa, pode ser? Pode ser princesa. Vamos dar mais uma volta? Vamos Pessoal, a gente tava sem água ali, né, Thaís? Aham. Caramba, cara. Mas, Mas o tem um baldinho aqui, né? tem. O baldinho tava cheio de água. Não, aqui. não, não. É isso, Ó, aqui tem um pouco. É aqui. Olha, descomeu bem, cara. E aqui tem um balde cheio. Esse, esse aqui tava quase cheio, Thaís. Descomeu bem, ó. Comeira. Depois eu vou estar tá trazendo mais pra eles, né, cara? É, mas você achei, ó, a aguinha sim. deles. Aí na hora que eu vi... ah, Aqui, Thiago, ó, pra repor a é água. Será que é água? Certeza. Será, cara? Acho que é água, sim. Não tem cheiro, deve ser, né? Deve ser água, sim. Será que pode pôr? Só uma repor. É água, é água. Tá bom. Eu queria ver se isso é como diz aqui, Thiago. Eu não, eu não, eu não Nossa, Thiago, cara. Que lugar cabuloso. Entra aqui tipo, pra você ver. Eu tô com medo de entrar, velho. É, é sualho, cara. Tá Vendo, Olha, O cara chega a coçar meu que nariz. Sujeira, isso. né? O que tem mais? Nossa, Nossa. muito lixo, né, velho? Isso, isso faz muito tempo que tá abandonado dentro faz, disso. Faz, né, tia. Ali é a casa. Ali é a casa. Mas agora me fala. Você acha que aquela casa é assombrada? Ah, ali? tem alguma coisa coisidão. O pessoal falou, passou pra mim disse que ali é assombrado. Só que que um dia passar o k Ninguém sabe a história. Mas só de você entrar lá dentro, cara, já é sinistro. Sim. É. Mas dá medo esse lugar aqui, Thiago. Dá medo pra caramba, cara. O lugar é É cabuloso, hein, cara. Thaís, olha esse banheiro aqui, cara. Eu queria te mostrar. Tá aí. Onde? Aqui, ó. Tem uma cena em cima? Tá sendo lanterna, mas olha a altura dessa patente, Thaís. Tá Ué? Pô, vai ali do lado pra eu mostrar assim a altura. Não, ela, ela não pega nem na minha canela, cara. Eu não vou nem ver na mão. Ela pega aqui, pessoal, ó. Ela dá, ó. Um palmo e meio. Um palmo e meio. Aqui, né? E aqui, uma né? negócio. Você... Onde que era o chuveiro? Não sei, tem uma mangueirinha aqui, tá vendo? É? Mas. Sim. Te... Ah, aqui é da roupa. Como é que deu? Será que vinha daqui? Ou oh, daqui. Caraca, ah, Talvez podia ser uma ducha aqui assim no meio, né? Você vem tudo no pé, né? É, a casa não é brincadeira. Não, o lugar é tenso. Aqui tem uma banheira. Tá? Aqui deveria ter mais alguma coisa. Uma banheira ali. Banheira? Olha lá. Nossa, legal. Hein? Vamos lá? É. Vamos vendo aqui, ó. E Cacá te mostrar uma coisa aqui. Aqui deveria ter mais alguma coisa. Barracão. Olha lá como que tem tá o de abelha Nossa, Thiago, Caixa de abelha Eles criam abelha aqui pelo jeito, alguém, cara Você é louco Vamos embora? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A nossa meta hoje era vir trazer comida Para os filhotinhos, para a cachorra, né, Thaís? Isso mesmo, tia. E a nossa meta foi cumprida E graças a Deus eles têm água ali Porque a gente acabou esquecendo de conferir a nossa garrafa de água uhum. Até nós estamos sem água para a gente beber mas o importante é que deu tudo certo aí com eles Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis Falou, fui!